Estamos aqui a Ponte Romana, como estamos a ver, já a vamos ver daqui a pouco. Aqui é a Ponte Romana que está a vir daquela. Depois para lá agora, estamos aqui a pé do rio Gilão Sequa, Temos estamos aqui a Ponte Romana de Tavira, onde nos encontramos a hoje. E e Traz à lenda que, na altura da ocupação muçulmana e da conquista cristã do Reino do Algarve, existia uma princesa moura chamada Séqua e um cavaleiro cristão chamado Gilão. Os dois conheceram-se e apaixonaram-se perdidamente, vivendo no subsalto do amor proibido. Os amantes encontravam secretamente todas as madrugadas em cima desta ponte, um nas duas margens do rio Tavira. E numa dessas madrugadas foram surpreendidos por duas frações militares, numa, de, numa das margens do rio, a fração cristã e noutras das margens, Façamoura. Ao serem encontrados, o cavaleiro e a sua princesa sabiam que iam ser acusados de tal traição então, dramaticamente, puseram fiar às suas vidas. A princesa Sequa atirou-se para um dos lados, da ponte, a montante e o cavaleiro de Girão para o outro lado, Josante. Segundo a lenda, e dois valiam no rio. E assim se explica que o mesmo rio tenha dois nomes, Seca do lado do nascente, do rio e Gilão do lado da Foz. Gilão e Sequa são o final são, afinal, as mesmas águas de Itavira, de um fruto sem seu amor. E assim se explica que no mesmo rio tenha dois nomes: Seca do lado Nascente do Rio e Gilão do lado da Foz. Gilão e Seca são, no final, as mesmas águas de Itavira, fruto sem seu amor. O rio de apenas 56 quilômetros, mas que tem dois nomes: Gilão e Seca. A ponte romana, com os seus parapeitos morados, aponta por uma entrada triunfal na Praça da República, rodeada por prazetes e casas enfiados, enfilaram-se a monte acima, lá no alto castelo de Tavira, pintados de ouro da coroa da cidade. Espero que tenham gostado da história da ponte romana, do girão, girão e da século. Obrigado por assistir. Aqui de Tavira, me despeço. Bem-aja. -te. Temos aqui água. That one, This